Só que o Black tá um bote Eu cheguei e você saiu de pinote Não adianta, parceiro, o Black não dá calote Você tá tirando rima, foi na sua testa, handshot Mas você sabe que na batida da minha mano você não aguenta não Eu tô parça, você não é inteligente. Não vai subir o QI. Cala sua boca porque eu de cara, Você tá ligando, mano? Que eu sou de uma rara. Eu tá atirando rima. E tu pega esse speed mais rápido que tô bola bola. Oh!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 Vamos tirar esse bosta. Ele quer falar, mas ele não tem resposta. Quer falar de cagar, então não diz Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda. Viva!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 Vamos lá. independente, mas aqui não vai ter jutsu Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo Essa aqui é a parada, seu otário E faço somente igual cachoeira Pois faço descer ao contrário uh! E parece o desenho do pica-pau Você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando Vai apanhar na leite, não é nazil Vai morrer na cachoeira Tubarão, cadê seu barril? Uh!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 Vira pra trás, esconde a cara igual a urso e volta com cara de bobão Isso não são argumentos, agora eu te valo que eu demonstro meus talentos Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento Do magrão é replay, a minha é Melhores Momentos <risos> Melhores Momentos no YouTube, sem maldade eu tô chamando Cadê o Dorto Rancho Cruz? <risos>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 Te botei nas paredes e você não tá sabendo correr Não adianta você falar aqui eu tô fazendo isso daí Eu nem tô forjando você Tá falando o que? Que é isso daí? Tá ligado minha parceira que eu faço o momento Se você não quer ser julgada, então não julgue o outro Se você quer ser melhorada, melhore os seus argumentos argumento, com o tempo Apanhando e